Edição das 10: Oferecimento. Financeiro. Seu buscador de empréstimo online. Entre agora. Está no ar. E você vai conhecer agora a Rafaela, que mora no interior do Tocantins. A menina de só 3 anos tem uma habilidade especial. Ela já sabe ler palavras em português e até em inglês e aprendeu sozinha. E o News das 10 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Na sequência, você segue com o JR Entrevista. News Edição das 10. Oferecimento. financeiro. Seu buscador de empréstimo online. Entre agora.